Fala pessoal da Brasil Pistas aqui ó, acabamos aqui, estamos carregando aqui o projeto do Lucas de Assis Um projeto de 3 toneladas a mês em recirculação RAS Todos esses filtros aqui ó, são seis filtros, com nossas, nossas mídias biológicas aqui ó Projeto bem, bem extenso. Ó pessoal, os filtros, tudo da, da nossa linha Netune. Já uma membrana aqui, a 08, dos nossos bolsões. Nossos compressores Gold também, a gente vai conseguir mostrar os compressores porque já tá tudo dentro dos filtros e os filtros já estão já lacrados aqui, ó. Vai estar tudo lacrado e as nossas mangueiras porosas também, de uma polegada. E aqui, todas as mídias que irão para esse projeto, somando todas em 250 kg de mídias que serão distribuídas em todos esses filtros, junto com as mantas. Aí pessoal, terminando de carregar os bolsões, falta só mais dois. Que isso aqui são os bolsões do. Dos tanques de 121 que são os maiores, né? E passando para informar também, pessoal: Que esse cliente aqui, o Lucas de Assis, ele terá nossa consultoria à distância. Que a gente, todo cliente que fecha um projeto com a gente, a gente cria um grupo no WhatsApp. E, e para poder prestar consultoria à distância. E todas as, as dúvidas e é, perguntas que o cliente tiver, a gente vai estar tá informando ele por lá. E assim sempre mantendo o cliente bem informado. Aí pessoal, tudo carregado aqui no, no caminhão. Enchemos o caminhão só com o projeto do Lucas. Estamos terminando aqui já.